Então, nessa aula, a gente vai falar mais um pouco das transformações lineares para depois prosseguir para os autovetores e autovalores. Bom, o que uma transformação linear faz? Né? A gente aplica uma transformação em um vetor. Isso resulta num outro vetor. Então, por exemplo, a gente tem... Um vetor V1 que depois de, de aplicado essa operação vai se transformar num V2 né? é, como a gente pode escrever o V1 como uma uma sequência de operações eu vou mudar levemente ó, a notação, vou botar o 1 aqui em cima só para botar o índice da coordenada embaixo, né? então aqui são as coordenadas do vetor 1 nessa base, como essa transformação é linear, eu poderia substituir essa operação Como aqui são escalares, né? a, a matriz não, não opera no escalar, vai operar só nos vetores. Então, eu fico... Então, isso aqui seria o V2, né? eu estou colocando aqui é que equivalentemente a operar nos vetores seria eu operar na base, então o que essa operação está fazendo ela está transformando todos os vetores ou cada vetor do espaço em um outro vetor do espaço né? ou equivalentemente eu poderia pensar que eu estou tendo uma nova base aqui né? eu vou chamar de e aí, linha Tá? Quer dizer, eu estou transformando Uma base em outra Eu poderia pensar Que eu estou distorcendo Linearmente o espaço, né? Pensa numa grade Tá? Aqui tem uma origem Essa origem tem que ser preservada e eu estou fazendo uma modificação que transforma esse meu espaço. Por que, que eu posso pensar assim? Porque cada vetor do espaço vai ser transformado num novo. Então é como se eu estivesse é, reescalando. As, os meus, reescalando e rotando os meus vetores de base, ou seja, eu estou transformando o espaço. É importante que as linhas retas continuem em linhas retas, né? Por isso a transformação se chama linear, né? Agora, vamos, vamos falar um pouco só do espaço 2D para a gente tentar entender o que, que significa realmente eh, esse operador na forma matricial. Então... Imagina que eu tenho um I. Tá? Vou chamar de I0 e J0. Que são meus vetores diretores originais. E esses vetores vão ser transformados num I e num J. Tá? Ou, se preferirem, eu vou escrever explicitamente IA, JA. Para ficar claro, por enquanto, né, que é o, o I original transformado por essa transformação linear que eu estou chamando de A. Então, imagina que, que os originais, eu vou dizer que é a minha transformação linear, a B, C, D. né Eu estou restrito ao caso de é, bidimensional. O meu I0 é igual a 1, 0. Tá? E o meu J0 é 0,1, um, como vocês estão acostumados. Então, agora imagina qual seria a minha coordenada X do meu vetor A. E qual seria a coordenada Y do meu novo vetor J. Né? Eu estou transformando o J num novo J e esse meu novo J tem coordenadas X e Y assim como o meu a então isso seria né? então vou escrever assim o meu novo j é o a aplicado no j original mesma coisa com o i tá comecei pelo j por coincidência E meu antigo J, então eu tenho que J A X é igual a B, e J A Y é igual a D, da mesma maneira, fazendo com o I, A coordenada é X do novo vetor é A. A coordenada Y do novo vetor é C. Então, agora... O que essa transformação está tá fazendo é isso. 1, 0 está indo para AC... Tá? E zero e um Está indo para BD Aqui era O meu I0 O meu J0 Esses aqui É o meu IA O meu JA Os vetores diretores transformados Se eu olho para a matriz Eu vejo imediatamente que aqui está o novo I e aqui está o novo J. Então, como essa matriz na, na, no espaço 2D, como eu estou escrevendo aqui, né? para ficar mais, mais simples da gente entender, como a operação que ela, que ela efetua nesses vetores quando ela opera em 1,0 um é produzir AC, quando ela opera em 0,1 um, é produzir BD, tá? Se eu operar ela em qualquer vetor desse espaço, né, oh, desculpa, quando eu opero ela em qualquer vetor do espaço, eu vou estar tá operando nos vetores da base, que eu vou estar tá levando aqueles vetores da base, né, que era... Esses vetores da base eu vou estar levando nesses vetores. Né? Então, como eu vou estar transformando a base de cada um desses vetores, né? de a base de cada uma das componentes desse vetor, eu vou estar transformando o vetor como um todo. Se eu entendo como são transformados os vetores da base, eu consigo entender como são transformados cada um dos vetores é, que, que podem ser descritos nesse espaço né? então é, voltando ao que a gente tinha falado né? o, que essa, o que essa matriz ou essa transformação linear que pode ser descrita como uma matriz está fazendo é transformar esses vetores da base ou seja, ela vai transformar todo o espaço como está mais ou menos descrito aqui Bom, uma característica importante de, Desses vetores Ou dessa transformação né, É o que eu posso chamar de, de Vetores próprios Ou valores próprios Quer dizer, e valores próprios Porque são as duas coisas né? E valores próprios que também são chamados de auto-vetores e autovalores. valores O que, que acontece? Existem certos vetores particulares de, do espaço onde o, o transformador linear está operando que ao eu aplicar o operador nesse vetor, eu continuo tendo o mesmo vetor, é, é, como resultado Possivelmente multiplicado por uma constante Mas eu não mudo a direção do vetor Eu só reescalo ele Certo? Então, esses, esses vetores que satisfazem essa condição São chamados de autovetores né? E essa constante, esse escalar que aparece aqui São chamados de autovalores -valor Tá? Vamos, vamos é, pensar num exemplo concreto. De novo, para a gente poder visualizar. Imagina que a minha transformação linear pode ser colocada representada por essa matriz. Tá? O que, que essa transformação linear está fazendo? Ela está levando o meu vetor I, que inicialmente estava aqui, para 2, 1, um, para cá. Tá? E o meu vetor J, que estava aqui inicialmente, para cá. Tá? Então está trazendo esse vetor para cá esse vetor para cá né? acho que assim é, a partir da discussão que a gente fez anteriormente, fica muito mais simples de ver o que que essa, que essa matriz está fazendo na maioria dos vetores que estão que nesse espaço todos os vetores estão nesse espaço, né? mas a gente consegue pensar em qual vai ser o efeito dela em cada um dos vetores uma vez que eu estou fazendo isso com os vetores da base com os quais cada um desses vetores está descrito, bom o que, que a gente poderia... Tem várias maneiras da gente obter os autovalores e autovetores, né? Vamos, vamos começar testando. Ou vamos pensar um pouco. Se a matriz, se essa transformação está trazendo esse vetor para cá e esse vetor para cá, quais seriam os vetores que não seriam modificados? Possivelmente um vetor nessa direção. Ou nessa direção. Tá? Vamos ver se isso é, realmente acontece ou não. Vamos, eu vou testar uma série de vetores tá? e daí a gente vê o que acontece. Vamos começar por um vetor 1, que é 2,1. 1. Tá? E então, vamos, vamos chamar de V1' o vetor que, que resulta da aplicação do A em V1, que então vai ser 2,1, 1, 1, 2. 2, 1, um, né? cujo resultado, 2 né? vezes 2, 4, 5, 2 vezes 2, 1, 2 vezes 2, 4. Tá? Não consigo reescrever esse vetor em termos de uma constante multiplic inteira né? multiplicando por ele. Tá? Vamos tentar agora o vetor 1, um, 1. Um. eu sugeri que poderia ser uma das direções não afetadas o vetor v2 linha é a aplicação da transformação linear no vetor v2 então de novo 1 3 1 mais 2 3 então eu consigo escrever Tá? Então, nesse caso, a aplicação do A em V2 resultou o próprio V2 multiplicado por 3. Então, eu posso dizer que V2 é alto vetor de A com alto valor 3. Vamos tentar mais alguns. V3, 0,1, que seria o meu J, né? Então, V3 é igual o A aplicado no V3, que é igual 2, dois, um, um, dois, que é igual um, dois. Não posso reduzir mais isso, né? E, finalmente, V4. Eu tentei nessa direção, vamos tentar nessa direção, por exemplo, né? 1 um menos 1. Um. Então, V4 linha é o A aplicado no V4. É 2, 1, 1, 2. 1 um menos 1, um. então aqui fica 2 menos 1, 1, 1 menos 2, menos 1. Um. Então, aqui eu poderia, poderia dizer V4 é alto vetor de A com alto valor. Então, assim como a gente pensou nessa transformação linear como o que acontecia com os elementos da base, ou com. É, no caso eu estou usando, ficou implícito, mas eu estou usando como base o IJ, né? Mas eu peguei dois elementos de uma base canônica e vi o que acontecia com eles, né? Quer dizer, esse veio para cá, esse veio para cá. Então, essa era uma interpretação possível do efeito que essa matriz está produzindo, né? que operar com essa matriz num vetor está produzindo. Eu também posso pensar nos autovetores e autovalores dessa forma. Agora, usar os autovetores e autovalores para pensar dessa forma. O que, que ele está fazendo a componente que está nessa direção ele está multiplicando por 3 então, por exemplo, eu tinha um vetor aqui e o efeito dele foi ser multiplicado por 3 e nessa direção não está acontecendo nada, está mantendo o mesmo o mesmo modo, está multiplicando por 1 um. então, se eu tivesse uma grade desenhada sobre o meu plano ao invés de eu, de eu pensar nessa grade sendo modificada por esses vetores unitários, eu poderia pensar na grade como sendo uh, esticada três unidades nessa direção. Aqui a grade não ficou bem, né? Ela deveria coincidir um, um com o vetor, né? Eu poderia pensar que o efeito dessa transformação é crescer essa grade três unidades para cá, tá? Então ela ficaria... Vou pegar outra cor. Então, ela ficaria... Cresceu três unidades para cá e para cá não cresceu nada. Então, a, a minha grade viraria uma coisa assim. Tá? O meu desenho não vai ficar muito bom, é só para tentar... dar uma ideia do que essa transformação linear está fazendo o um espaço vetorial. Tá? Então ela está esticando os vetores nessa direção, por que, que essa direção é importante? Porque é um autovetor dessa matriz. Tá? Então isso introduz a, a ideia, a, a importância dos autovetores e autovalores. Tem uma, uma série de outras propriedades que são importantes que a gente vai discutir agora. Assim. Então, em primeiro lugar, né, como a gente determina autovetores e autovalores? A gente parte da equação, então a propriedade de um um alto vetor, né, se x é alto vetor com alto valor lambda a gente sabe que tem que satisfazer isso então a gente pode escrever opa, aqui é um só tá Para ficar correto né, a gente a gente não poderia subtrair um, um escalar de uma matriz, né? Então o correto seria a gente multiplicar pela matriz identidade, né? Tá? Então o que a gente tem como isso, o trivial, a solução trivial para essa equação seria isso, né? mas essa solução não nos interessa então uma solução não trivial, não óbvia, né? Tá? Que é chamado de equação característica. Tá? Como que a gente faz? Eu acho que é melhor mostrar através de um exemplo. Tá, então a equação característica seria. seria ou equivalentemente Igual a zero. o determinante disso, né? Então, o determinante dessa matriz igual a zero. Né? Bom, o determinante vai ficar assim. Ou do determinante vai sair a seguinte equação. 1 menos λ ao quadrado, que multiplica menos 3 menos λ. Tá? Menos 9- menos 9- menos 9 que multiplica o menos lambda menos 3 mais lambda menos 9 1 menos λ igual a zero. Tá? Então, essa equação equivale a 1 menos λ ao quadrado, menos 3 menos λ, é, menos 18, menos, menos 3 menos λ, menos 18, menos lambda, que é igual a zero, que tem as seguintes raízes. 2, 3, menos 6. Então são estes os autovalores. Agora, como eu descubro o primeiro autovetor? vetor? primeiro alto vetor vai ser obtido colocando o primeiro alto valor na equação e resolvendo, certo? Então, isso né, eu vou chamar as coordenadas dele x1, x2, x3. Então, Aplicar o operador em x1 significa x1 mais x2 mais 3 x3, que é igual 2x1. Né? Talvez seja melhor eu colocar explicitamente a primeira vez para ficar claro. Vou terminar aqui, depois refaço de novo. vou colocar explicitamente para ficar mais claro a primeira vez então a matriz que está representando o operador nessa base matriz aplicada no vetor é igual o primeiro alto valor vezes o vetor novamente então daqui eu tiro essas três equações x1 mais x2 mais 3x3 é igual a 2x1 x1 mais x2 menos 3x3 é igual a 2x2. 3x1 menos 3x2 menos 3x3 é igual a 2x3. Certo? Então, tem várias, várias maneiras de resolver essas equações, né? Mas uma das soluções diz que o x1 é igual a x2 e o x3 é igual a zero. Né? É só eu subtrair a 2 da 3. Né? Tá? Então eu vou ter a proporcionalidade entre x1 e x2 e o meu x3 é igual a zero. Então eu vou chamar isso de uma certa constante, tá? Então meu primeiro autovetor seria uma coisa do tipo uma constante. Bom, em geral eu não consigo determinar o módulo, né? ele é indeterminado o módulo desse vetor, porque na verdade o que eu estou descobrindo é uma direção, então não interessa qual é o módulo desse vetor ou, ou de outra forma ele não está implícito no operador linear. O que está definido é a direção que fica invariante a uma operação desse, dessa transformação linear. Né? Então, como a gente de novo está preocupado só com a direção e não com um vetor específico, a gente exige que ele seja normalizado. É, vou usar uma anotação que a gente estava tá que significa bom que tem que ser igual a um. então o um c é 1 um sobre raiz de 2. Então eu poderia escrever meu vetor 1 um, como 1 um sobre raiz de 2, 1, 1, 0. Que muitas vezes a gente vê escrito. Vai ficar mais simples de escrever é em linhas. Certo? Certo? Da mesma forma, eu vou substituir o meu terceiro meu segundo alto valor botar um 3 aqui obter três equações vou descobrir o x 2 vou aplicar a condição de normalização tá e eu vou obter e 3. Então, x1, esse é um, o alto vetor de alto valor 2, esse é o alto vetor de alto valor 3, e esse é o alto vetor de alto valor menos 6. tá? Bom, tem uma série de propriedades analíticas e acho que é importante a gente a gente deduzir a gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Que a gente vai trabalhar analiticamente com as propriedades das matrizes para obter algumas propriedades que vão ser muito importantes, algumas identidades que vão ser muito importantes para a gente uh, saber como operar, como usar os autovetores e autovalores para simplificar certas expressões de álgebra matricial. <risos>